Então, a gente está fazendo as lives de casa por causa da, né, dessa onda roxa aqui em Belo Horizonte. E, mas continuamos trazendo, trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês. E um tema que vocês pedem muito aqui, que a gente vê que as mulheres têm muita demanda, têm muitas dúvidas, que é sobre o pós-parto. Né? A gente fala muito de gravidez, fala muito para tentantes, fala muito de como engravidar com saúde, como cuidar da sua gravidez, como se preparar para o parto. Evidências científicas do parto, de como se preparar para o parto. A gente fala muito pouco de como que é a vida da mulher no pós-parto. Como é que fica a nossa vida? Como é que fica a vida da nova mãe, do seu, do seu novo corpo no pós-parto? Como é que você vai viver depois, sendo mulher, sendo mãe... Como é que você vai voltar a cuidar do seu corpo no pós-parto? Como é que você vai recuperar o seu corpo no pós-parto? Cuidar do seu corpo, se alimentar, malhar? Como que você pode perder peso e ganhar massa magra no pós-parto? O que, que você pode fazer? Que tipo de exercício você pode fazer? Como é que você pode malhar? Então, a gente está com um profissional muito boa no Instituto, que foi uma pessoa que eu, a gente... Teve o prazer de conhecer, a gente até conversou esses dias e comentou que a gente teve um encontro de almas, eu e ela. Com... Eu gostei muito, muito, muito da Ana Farnese. Ela tem uma história linda, de pessoal mesmo, assim porque ela se apaixonou por essa área de nutrologia e ela... Já teve dificuldade com ganho de peso, já teve acima do peso. E ela começou a estudar muito sobre controle de peso, sobre alimentação, para cuidar dela própria e por, por história familiar. E acabou se especializando nessa área. E ela ama, é apaixonada por cuidar de mulheres. Já trabalhou no Sofia Feldman muitos anos. Apaixonada por parto humanizado, por pós-parto. Então... A gente trouxe ela para a vila, para ela ajudar a gente nesse controle, nesse controle de peso, nessa questão de cuidados com o corpo. Então, entra aí, Ana, para você falar mais um pouquinho de você e para você falar para gente como que as mulheres do pós-parto vão voltar para o seu corpo ou adquirir, quem sabe, um corpo melhor, mais saudável. É, do que, é que elas tinham antes, é possível cuidar do corpo, ganhar massa magra, é possível malhar no pós-parto, amamentando, o que, que a gente pode fazer no pós-parto, quanto que a gente pode voltar a malhar, quando que a gente pode voltar a praticar atividade física, a fazer uma dieta, essa dieta, é, depende do tipo de parto que a gente tem, né? como é que é isso que tipo de alimentação que eu tenho que ter, se eu quero ganhar massa magra, se eu quero perder peso e isso atrapalha a alimentação ou não. É, essas são as principais dúvidas que eu vejo que as outras médicas veem na vila. Né, isso muda se a mulher é saudável ou não, se ela já era obesa antes, se ela tem dificuldade de ganhar peso ou não. Então a gente trouxe a Ana para a vila e eu... Achei a Ana por indicação de colegas pra mim mesma, porque eu tenho dificuldade com peso, né? Quem me conhece aí de longa data sabe que eu sou uma sanfona, eu vivo assim. Eu, a minha família é uma família de obesos também. E eu, desde adolescente, vivo assim, eu engordo um pouquinho e, meu Deus, estou engordando. Né? Eu começo a controlar de novo, porque eu amo doce, sou fissurada no carboidrato. Então eu falo carboidrato também mim é igual cachaça Eu sou alcoólatra do carboidrato Sou carboidrólatra <risos> Então, quando eu vejo, eu tô lá, louca no carboidrato, tanto, tanto as massas quanto os doces também. Então, se eu, se eu não, não tiver muito focada na minha alimentação, eu vou engordando, engordando, engordando, aí eu chego no meu limite, eu tenho aquele limite, eu vou, meu Deus, tô muito gorda. Aí eu começo a controlar, focar, cuidar, eu vou cuidando, cuidando, aí vem um estresse na vida, vem uma pandemia, vem uma coisa, aí eu começo a estressar, trabalhar muito, alguma coisa que vem que me descompensa, Aí eu largo tudo. Então minha vida sempre foi assim. Então eu sempre é, tem, tem essa luta. Então a gente que, que vive nessa luta tem que ser bem acompanhado, tem que ser bem cuidado. Principalmente quando a gente está nessa fase de ser mãe, de ter filhos. E de equilibrar os pratinhos que eu falo Que a gente tem que equilibrar pratinhos né? A gente tem essa coisa de ter nossa vida pessoal Nossa vida profissional, nossos filhos para cuidar E tem que ter alguém que te entenda E que vai tirar suas dúvidas Vai te ajudar com a dieta que é possível você fazer né e, e depois que tem o bebê ali Você fica nas tantas dúvidas que a gente tem Eu posso usar medicamento Me ajudar numa perda mais acelerada de peso Qual medicamento que eu posso estar aumentando é, Ou não é bom usar medicamento Isso vai atrapalhar E depois fazer um ganho mais acelerado Caso eu tenha algum ganho Ana, você pediu para entrar? É, você pediu para entrar Só que depois não, não deu certo aqui Se você quiser me pedir de novo para você entrar ah, deu certo. Agora deu. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Que bom ver aqui. Bem-vinda à Vila. Todos estamos ah, muito é. felizes. Vários profissionais já falaram assim que vou marcar com você. Vou marcar ah, com que você. Bom. <risos> que bom. Estou muito feliz de fazer parte da Vila. Muito feliz que que bom. mesmo. Um, é um, um clima, é uma coisa que só quem está lá para poder sentir consegue sentir. <risos> Que bom, então fala um pouquinho de você, da sua história, por que nutrologia, como é que foi isso pra você? <risos> Ó gente, eu sou a Ana, né? Meu nome é Ana Flávia, é, mais conhecida como Ana Farnese, né? <risos> Sobrenome que eu roubei do meu marido. Médica uhum. formada pelo FMG. É, eu tive uma história, como a, a Kézia falou, eu tive uma história pessoal assim, é, na minha família. É, meu, meu pai adoeceu, eu, eu já estava com dois anos quase dois anos de formada E meu pai adoeceu, teve um diagnóstico de diabetes, tipo 2 é, Foi um diagnóstico que foi até eu que fiz, foi no susto Teve uma infecção, aí eu acabei é, tentando tratar essa infecção Era uma infecção de via aérea superior, nem ouvido e garganta E ele não melhorava dessa infecção Eu resolvi pedir uns exames dele e aí a gente... Viu que ele tinha um diabetes tipo 2, assim, já muito alterado, tinha uma glicemia muito alta, a glicose no sangue muito alta. E quando eu fui investigar os órgãos-alvo dele, nem né, porque no diagnóstico do diabetes a gente precisa investigar órgão-alvo, ele já tinha acometimento cardíaco, nem né, isso aí acabou que é, no final, no frigido dos ovos, ele teve que colocar quatro pontes de safena depois disso. E assim, é, era uma coisa, foi uma coisa que mexeu muito comigo, que ele ficou muito perdido, não sabia o que comer, tinha medo de comer, ficou deprimido Principalmente no pós-cirúrgico, porque aí a pessoa põe na cabeça, nossa, eu sou diabético, não posso comer nada né Acha assim que vai, vai fazer uma dieta mais low carb, né? vai tirar um pouquinho de carboidrato, nossa, não posso comer nada, então sentia assim, perdido E o, o meu pai vem de uma família de obesos, eu venho dessa família de obesos tanto parte de pai quanto parte de mãe. Eu observei a vida inteira obesidade na família toda. Meu pai tinha uma obesidade mais central. Como ele é pequenininho, ele não era aquele gordão, né? Que todo mundo já vê que é, que é muito gordão. Ele tinha uma obesidade mais visceral mesmo, na barriga mesmo. E é uma coisa que vai passando meio despercebido, né? É só, só a barriguinha ali, a gente ia deixando, achando que não era uma coisa tão grave. E como eu venho dessa família de obesos, é, a vida inteira, assim, eu vi os meus primos, é, eu tenho primos pós-bariátricos, eu tenho primos, assim, igual a Kézia falou, essa questão do efeito sanfona, né, que é uma, é uma coisa da obesidade mesmo, é, o corpo fica tentando voltar para o estado que ele se reconhece, né, hoje a gente sabe que a obesidade é reconhecida como uma doença, e eu vivi isso na pele, assim, foi uma coisa que foi me despertando ao longo da vida. Eu, fui, eu, eu percebo que eu sempre gostei muito dessa área, é uma coisa que eu percebo, assim, que era algo que eu sempre queria estudar mais, era algo que eu sempre tinha mais prazer mesmo, procurar saber, estudar e aprofundar. E eu não, não entendia muito por quê, né? E depois que aconteceu isso com meu pai, eu acho que eu fiquei mais motivada ainda a procurar, a estudar e aí resolvi me dedicar. Principalmente por vir dessa família de obesos, eu já fui também, igual a Kézia falou, fui acima do peso, já estive acima do peso, é, foi uma dificuldade grande, principalmente porque eu tive que entender que eu precisava muito mudar o meu estilo de vida, que eu não podia ficar jogando só a culpa na, na minha genética, porque eu tenho a genética, isso aí eu não vou conseguir mudar. Né, e só depois que eu associei é, essa mudança na, na vida mesmo para tudo para ter mais qualidade de vida, ter tempo de fazer exercício, ter tempo de, de fazer as minhas marmitas, de, de cozinhar ou saber é, gerir assim as compras do supermercado, do sacolão para poder ter coisas saudáveis, sabe, para comer. Então, eu vi que foi todo um processo. E é isso que eu tento fazer no, no consultório, né, até pouco tempo eu trabalhava em hospital, né, como a Kézia falou, eu trabalhei no, no Sofia, fui nutróloga do Sofia, saí de lá recentemente, saí de lá agora em janeiro, para me dedicar exclusivamente ao consultório, que é uma coisa que eu, assim, sou apaixonada, eu acho que a nutrologia, ela muda vidas, é, a gente consegue levar mais qualidade de vida, a gente consegue promover saúde, promover mudanças mesmo assim, é, profundas, sabe? Não só é, no reflexo de um peso na balança, não só nisso, né não só estética, mas uma, uma promoção de saúde mesmo, de bem-estar, né? de, de uma relação melhor com a alimentação, de aceitação. Então, é algo que eu tento trabalhar muito. Eu fico brincando assim, que a consulta nutrológica ela demora, demora muito, não tem uma consulta nutrológica rápida, não tem como fazer, não tem como assim, fazer tudo numa consulta só, né? é todo um projeto, é um planejamento, é um tratamento, porque em cada uma delas a gente precisa trabalhar alguma coisa naquele paciente. Então, assim, tem paciente que nem né, quando chega, que eu preciso focar mais nesse lado da alimentação. Mas tem, tem vezes que ele vai chegar e eu preciso focar em outra coisa. Às vezes é um emocional que não tá bom. Né? Eu preciso identificar qual que é o gatilho que aquele paciente tá tendo para ter aquela desordem né, na, na, na alimentação, ou no perda de peso, ou excesso de peso. Né? A gente trata tudo. O nutrólogo trata tanto o excesso quanto a perda também, né? Temos recebido cada vez mais, principalmente agora, nesse período de pandemia, paciente perdendo muita massa, paciente né? perdendo peso corporal, as custas de massa muscular, o que não é bom. Então a gente vai tratando é, todas essas, o que está que acontecendo com aquele paciente que está chegando nisso, né? Então, assim, é uma, uma promoção de saúde mesmo, Eu enxergo a, a nutrologia dessa maneira, né, várias é, entidades que hoje a gente já tem como definição que são doenças, como é a obesidade, os transtornos alimentares, né, e nós mulheres, a gente, assim, nós estamos muito mais susceptíveis a, a né, a padecer dessas, dessas doenças, infelizmente, nós fazemos um parte de um grupo majoritário. Então, nós, é, a, a prevalência dessas doenças nutricionais é, na população feminina é muito grande. né? Porque não é fácil ser mulher não, né, Kézia? Não, não. Não é fácil. Não. Não é fácil. Eu, equilibrar, eu sempre pensava, antes de eu ter filhos, eu pensava assim, gente, não tem como caber filho na minha vida. Porque não cabia. É... A minha, primeiro que antes de eu casar, eu falava assim, Hoje... não dá, não dá para eu casar. Assim, onde eu vou colocar o um filho? <risos> né? Antes de eu casar, não cabe um marido na minha vida. Porque só o namoro já é muito, já me toma muito tempo. Assim, como é que eu vou encaixar um casamento, uma casa, uma rotina, cozinha, cuidar da casa? Não vai caber na minha casa. Aí eu casei, falei, meu Deus, tô conseguindo, tô dando conta, olha! Estou conseguindo cuidar da minha casa, organizar, minha casa tá bacana. Quem sabe se eu consigo ter um filho? Aí, de tipo, um filho, como é, que é loucura, você acha que quer morrer, né? O primeiro ano, você quer matar o marido, separar do marido, você quer é. morrer, quer fugir. Primeiro ano, gente, vocês estão mortando pelo peruano depois do primeiro filho? É assim mesmo, você acha que você é a pior pessoa do mundo? Uhum. Você quer se suicidar? Calma, eu falo com meus pacientes todos, calma. Venha para o Vila Pós-parto, agora está virtual, tá? O grupo nosso de mães no pós-parto. Primeiro ano, então aí quando você vê que você deu conta, você endoidece mais um pouquinho e tem um segundo filho <risos> Aí você vai equilibrando mais pratinhos, ai conseguimos trabalhar, tô conseguindo marido, casa, filho, dois filhos Aí tem os mais doidos ainda, que tem mais um filho, ai, entendeu? <risos> Então, e onde que fica Cuidado com o corpo, né? Aí chega lá é. no Na no nutróloga, olha aqui Eu não consigo fazer atividade física Onde é que eu encaixo isso? Então, é isso que a gente Tem que pensar em nós, mulheres né Que a gente, a nossa vida Vai passando, eu falo com meus pacientes Olha, os seus filhos vão te sugar é, Literalmente, eles vão mamar Nas suas tetas, e não é só até Um ano, dois anos, eles vão Mamar nas suas tetas enquanto eles puderem. Enquanto eles, virem, enquanto eles enquanto viverem. Dois, 18 anos, 20, 30, 40, <risos> eles vão mamar nas suas tetas. Se você não colocar na sua agenda o horário para cuidar de você. Pra fazer sua atividade física, pra ir no seu nutrólogo, pra cuidar da sua pele. Ninguém vai colocar, não. Vai Porque colocar? você, mulher, cuida do seu marido, cuida da sua mãe, cuida da sua tia, cuida da sua babá, cuida dos seus filhos. Mas ninguém cuida da mulher. Ninguém. Ninguém, ninguém cuida. Você que tem que cuidar de você. E tem que começar agora. É no Eu seu fosfato. Que... Porque na hora que tá grávida, cuida dela, vai na nutricionista. Nanana. Depois que nasce o neném. Pronto. Não O que eu vejo, assim, é uma coisa que eu observo muito. Eu atendo, assim, a grande maioria dos meus pacientes é, é, é mulher, né? Então, a grande maioria, mais de 80% do, dos pacientes de nutrologia são mulheres. E o que eu vejo, eu tenho atendido cada vez mais mulheres é, na faixa de 45, 50 anos, que agora que elas estão. Agora que elas acordaram para a vida, agora, no meio da pandemia, que elas já estão surtadas porque já estão em casa, né? estão confinadas, é home office, e o trabalho de casa só, só aumenta, aumenta, aumenta, os filhos criados agora que elas estão começando a pensar em cuidar delas. Então, assim, já chegam com uma carga muito grande, porque, assim, isso aí vai para a conta, né, Kézia? São anos ali que aquilo ali é colocado na conta. É um corpo que vai se inflamando ali, uma vida... Né, que depois é mais difícil da gente desinflamar, é mais difícil da gente tratar São doenças né, que, que vão começando ali, se tivesse talvez começado 20 anos atrás né, Eram doenças que não se manifestariam agora, mas que quando a pessoa chega para procurar Já tem uma doença estabelecida ali, nunca é tarde, nunca é tarde, eu falo com elas Não é tarde para você procurar, a gente Sim. não pode Tá, que não deve procurar, mas a gente tem que encorajar as mulheres aí, assim, o mais cedo possível, quanto antes melhor, porque quando você chega, né, depois já na meia-idade, filhos criados já, já associam a outros problemas, né, vem menopausa, vem aquela, aquela coisa, né, aquela chuva, geralmente elas vêm por isso, aquela chuva hormonal lá, né, aquela baixa hormonal, e aí elas acham que o problema todo é só dos hormônios, e aí procura no trog endócrino o nutricionista e acho que o problema é só de hormônio mas não vê que foi uma vida inteira de, de se deixar de lado né de se, ter se deixado de lado de ter se colocado sempre em segundo plano é, são doenças que vão começando ali de, vão é pequenininhas vai inflamando inflamando inflamando o corpo até que as que essas doenças se estabelecem e não só assim em questão de peso obesidade não doenças mentais também Aí essas mulheres já chegam ansiosas, deprimidas e querem já resolver, assim, um mês entre uma consulta e um retorno O, o, que, foi, assim, o que foi sendo manifestado ali ao longo de muitos anos né? Então eu falo assim, não, nunca é tarde para procurar, nunca é tarde para procurar ajuda A gente deve procurar e deve encorajar que as pessoas procurem Mas quanto mais cedo a gente conseguir levar essa mensagem para que as mulheres comecem a olhar para si mesmas O quanto mais cedo, melhor a gente não pode ficar se colocando em segundo plano. Me fala uma coisa, em relação ao pós-parto, o que, que acontece assim, metabolicamente né com a mulher ali na gravidez e depois que o bebê nasce? O que, que acontece? O corpo ali na gravidez, antes da gravidez o corpo da mulher tá ali bonitinho, se né, preparando para uma possível gestação. Aí... Na gravidez, descargas e descargas hormonais, o corpo da mulher, ele é todo, a gente até brinca que ele é meio espoliado porque ele tem que levar nutriente para aquele bebê, que ele tem um, uma, um novo ser ali em formação, né? Na obstetriz você fala muito assim, no binômio, né? Você não cuida de, de um, é um binômio. Então assim, é o tempo todo é um ser dentro de outro ser. Então o corpo todinho se mobilizando para levar nutrição para aquele neném, né, para a formação dos ossinhos, para a formação também então precisa de vitamina, de sais minerais, os hormônios né, femininos têm que estar tá funcionando muito bem, a vitamina D tem que estar tá bonitinha para evitar que tenha desmineralização óssea nesse neném, a mulher tem que estar tá com a glicemia bonitinha para evitar que esse neném seja macrossômico, seja muito grande, ou que tenha aquele crescimento restrito, né, intrauterino restrito, então o corpo se prepara para aquele novo ser. Quando o Neném nasceu em pós-parto, esses hormônios, essa descarga hormonal, o corpo da gente muda. O nosso corpo é muito perfeito. Eu tento sempre explicar assim. É, eu falo muito de Deus, nem né? Aí eu sempre tento explicar a gente olha como que Deus fez as coisas perfeitas. Deus planejou tudo. Que o nosso corpo ele é planejado para isso. Ele foi feito para isso. Nós mulheres fomos feitas né, para isso Se você quer ser mãe ou não é uma decisão sua Mas o seu corpo foi feito para isso né? Caso você queira ele está preparado para isso Então a forma dele nutrir aquele outro ser vai ser diferente Não vai ser mais pela placenta né Não vai ser mais aquele cordãozinho umbilical Aquele cordão é cortado ali né? Parou de pulsar o cordão Cortou. Então, assim, como que você vai nutrir esse novo ser? Através do leitamento materno. Então, o corpo começa a se preparar de uma outra maneira, e isso é muito rápido, né, Kézia? Assim, é muito rápido. Né? O neném nasce, é a coisa mais linda. Nasce rapidinho, coloca no pele a pele, já põe lá para mamar e já tem lá aquele leitinho, aquele colostrozinho cheio de nutrientes para aquele neném. Né? O, primeiro, o primeiro alimento para o neném, que é o colostro, é rico né, em imunoglobulina, é uma vacina natural, uma vacina que aquele neném está recebendo. Depois começa, né, depois de uns um dias, tem a descida do leite, mesmo que é mais gorduroso, e tem outras propriedades para a nutrição daquele neném. E aí o corpo da mulher começa a se modificar, o útero começa a contrair, né? Para poder voltar. Ao, ao tamanho que era, para não ter sangramento. Então, essa chuva hormonal, por exemplo, é uma descarga de um hormônio que chamou citocina, que aí ajuda o leitinho e o colostro a sair para esse nenenzinho poder amamentar, e ao mesmo tempo ajuda o útero a contrair, né? Para ir voltando ao tamanho né? que ele era antes, né? E como então, que isso influencia a, a quantidade, por exemplo, de calorias que o corpo da mulher precisa para, para sobreviver? Em geral, é, a mulher que tá amamentando, ela, ela gasta, em média, 500 calorias a mais do que... É, é, em média. Só em, isso? É isso. <risos> <risos> em média. Tem mulher que gasta a mulher é mais. Que a gente não emagrece, então. É. Eu achava que eram uns 2 mil calorias a mais. É, em média, gasta-se, gasta com o aleitamento materno, em média, 500 calorias a mais. Pra nutrir, porque a função da mulher, o que, que acontece? Mas a fome que a gente tem, gente, é fome é de quantas um mil calorias? O corpo comendo, e, é, e é complicado por isso. O que que acontece? É, nós não somos programados, apesar do aleitamento, né? A mulher que, que, que onde é estabelecida aquele aleitamento... vocês estão assistindo a live aí, quem tem fome de duas mil calorias amamentando, levanta a mãozinha aí, por favor, oh. me ajudem. faça fala se assim, eu não tô mentindo. Por que que tem Porque gente... eu fazia uma panela de brigadeira amamentando, assim, é... eu comia Toda isso não é possível. Qual é quando padrão de São as duas mil bem, melhorias, né? É, tipo de... Que é que vai gastar mais, mas a <risos> média não é essa, porque esse momento do, do pós-parto, esse momento de aleitamento materno, assim, quando a mulher faz o aleitamento materno exclusivo, a chance de que ela tenha que ela consiga ir recuperando o peso, nem né, O peso anterior à gravidez é maior. Mas não é um momento em que a gente tem que focar tanto em emagrecer. Todo, todo mundo com as mãozinhas aí, tá vendo? <risos> todo mundo. Gente, com as então, assim, não é um momento é, tão focado para restrição. Por quê? Porque você precisa de nutriente para aquele neném. Né? Você precisa se alimentar bem para poder nutrir aquele neném E geralmente, como a mulher gasta um pouco mais de caloria A tendência é ter um pouco mais de fome também Então isso aí fica meio assim, ó, na balança é, A gente vê em algumas mulheres, assim, que é muito controversa essa afirmação De que, ah, vou, vou, vou dar, é vou dar peso uma... aumentando Isso é bem controverso principalmente em alguns grupos de mulheres Por quê? Depende muito de como você era anteriormente à gestação Depende de genética, depende de um monte de coisa É tudo multifatorial, né? Quando a gente fala, parece que a gente tá falando um monte de boboseira É, por eu... isso é aquela mulher que fala assim Ah não, eu vou engordar 30 quilos na gravidez Depois eu perco então, tudo eu... momentâneo oh. Não é bem assim Não é bem assim <risos> O que eu falo muito é Primeiro, se prepare Se você tiver condições de se preparar Porque às vezes a gravidez, é a mulher pega no susto, né? Se você estiver planejando uma gestação, comece o seu acompanhamento para você planejar, você, você estar no peso ideal para iniciar aquela gestação. Uhum. Porque você vai estar acima do peso antes da gestação, já é fator de risco depois, para você perder é mais difícil. Uhum. Né? Em segundo lugar... Durante a gestação, por isso que a gente fala assim As pessoas pensam muito no pós, mas não pensam no, no pré, no durante Como é importante essa preparação Porque aí chega no pós, você já tem um tanto de coisa né, para poder cuidar Já é mais coisa, só, vai só piorando a situação Então assim, é, durante a gestação, eu, eu brinco assim Orai e vigiai O peso <risos> <risos> Né? Se piorar e ficar atento e procurar a ajuda. Porque Se piorar e fechar a boca. Fechar a boca. Começar e, a E vai na Ana. E procurar aí. e procurar. Procurar. Por quê? Porque quando é, é, você tem um ganho de peso também muito, muito além do, durante a gestação, depois vai perder é mais difícil. Por quê? O ganho de peso durante a gestação. Tá, tem aquele ganho de peso que é esperado É placenta, é líquido amniótico, é neném O volume né, sanguíneo, mais fino, como desdobra Então assim, é, é, existe um peso, um ganho de peso esperado Mas quando você passa disso, quando você não se alimenta bem Não faz atividade física, não dorme bem Você tem um acúmulo, uma gordurinha chata Que chama gordura visceral Quando você é engravida, é a tendência da, da obesidade É que ela seja mais central você começa a ter mais depósito de gordura visceral e essa gordura é mais difícil de perder. Entendeu? Então, assim, é uma coisa mais difícil. Então, assim, eu, eu fico brincando sempre, gente. Tudo é, é, é... Tudo é somado, né? Se puder já começa a se planejar para a gestação, para você estar tá no peso ideal durante a gestação, acompanha, faz um pré-natal bonitinho, faz acompanhamento nutricional, né? A Fernanda está lá no Instituto <risos> para fazer esse acompanhamento nutricional, nesse né? Se for alguma coisa que tiver uma maior gravidade ou que tiver, nem que for uma queixa nutrológica ou endocrinológica ela vai encaminhar para a gente, para a gente poder acompanhar. E depois, no pós-parto, a gente vai continuar Acompanhando. Porque assim, não é tão simples essa conta assim, ah, vou gastar 500 calorias a mais e tá tudo bem. Não é bem assim. Hum. Por quê? Não. Pode falar. Não, porque, o, o que a gente vê né, no dia a dia é exatamente isso. Nossa, Kézia, mas eu achei que eu ia emagrecer, eu não tô emagrecendo. É, porque. As o... acham que é uma coisa assim espontânea e natural. Assim, vou parir e vou secar. É. Não é. Não Fula... é assim. Pô, a fulana tem outra genética, teve outra preparação, a gente não sabe a história do outro. Você não sabe se a fulana fez a preparação bonitinha, planejamento né, da gestação, com, com quantos quilos ela, ela iniciou essa gestação, tava dentro do peso ideal, tava no IMC ideal, o ganho de peso foi adequado. Então se assim, a gente se compara muito e esquece que cada um é um. Né? Como que nasceu esse neném, qual foi o peso desse neném Ela teve diabetes gestacional, ela teve né, hipertensão arterial gestacional Ela teve alguma outra complicação, a gente não sabe Então é importante a gente, a gente acompanhar e entender que essa conta não é uma conta simples Ela depende de muitas variáveis, principalmente variáveis que estão anteriores e durante a gestação Um exemplo a gente vai falar essa questão da massa magra, né? A gente brinca muito sobre a massa magra, E massa magra e mulher, assim, a gente é difícil por natureza, a gente ser mulher, a gente ter muita massa magra, né? Então assim, no, no, o nosso é, os nossos hormônios são diferentes dos hormônios masculinos. Homem treinou um pouquinho, se tiver uma testosterona boa, tiver ali tranquilo, ele vai ganhar massa magra muito mais rápido que a gente. Nós temos uma dificuldade maior, né? Naturalmente. E aí, se a gente não come bem, a gente não come proteína Se a gente não treina, não faz um treinamento resistido Para esse músculo se, né, ser construído Imagina durante a gestação Aí durante a gestação você ainda está usando a sua proteína para formar neném né? Está usando ali para outras coisas Você não está ganhando massa, não está fazendo atividade física Quando você ganha neném Neném nasceu, vai dar de mamar você pode até não ter um gasto de proteína tão grande Igual durante a, a gestação Mas é, se você já tem uma massa magra abaixo né, Do, do esperado, já, já teve uma perda de massa magra A sua fome vai aumentar Então assim, aumenta o, no, o nosso músculo, quanto mais músculo a gente tem Menos fome a gente sente Porque o músculo produz um hormôniozinho é uma, Um hormônio chamado GLP-1 que induz a ter mais sociedade Então o músculo, inclusive, tem medicamentos que, que tratam assim obesidade, fazem emagrecimento Às custas de, de um análogo desse hormônio Só que é uma duração maior né? o, o hormônio produzido pelo nosso músculo ele dura pouquinho pouco, Poucas horas no dia Então quanto mais músculo eu tenho, mais menos, eu malho, mais menos fome eu tenho Menos fome você tem E outra coisa, quanto mais músculo você tem Maior é a sua taxa metabólica basal O que, que é isso? A taxa metabólica basal É o número de calorias que você gasta para você ficar deitadinho olhando pro teto Então se você tem muito músculo Você naturalmente já gasta muita caloria Você criar déficit calórico é fácil né? Você está lá, você gasta ali, só para você viver, pra você abrir o olho, você gasta, um exemplo, 1.700 calorias, um exemplo. Aí você vai comer 1.300, 1.400, você não sente fome, porque seu músculo não vai te deixar sentir fome. Você tá em déficit calórico, você emagrece. Agora, se você tem pouco músculo, você gasta mil calorias para viver. Você vai sentir fome, você já tá com fome porque você tem pouco músculo. Você tá dando de mamar pro neném. Né? Tá gastando muito. Assim, então, né? ganhar massa magra, gente, não é só estética. Não é só estética. estética. Isso é muito importante. A gente traz essa, esse recado aqui. É um recado. Ter massa magra, ai, ah, eu quero ser gostosa, eu quero ser malhada. Não tá. é. Massa saúde. magra é saúde. Saúde. Eu falo assim, massa magra, é você pensar na sua massa magra, é você começar a pensar que quando você for velhinho, já viu esses velhinhos não conseguem nem levantar da cama sozinho, Porque não tem massa nenhuma, não tem músculo, não tem. A hora que você vai ver assim, só pega a pelanquinha, só a gordura. Não tem massa muscular, não tem força para levantar da cama, não tem força para sentar num vaso, fazer um xixi sozinho. Não tem força para trocar de roupa sozinho é uma dificuldade. A gente vê que assim, tem idosos que, que sempre se movimentaram, né? A gente vê idosa aí, 85, quase 90 anos, andando de bicicleta, correndo... Tem, tem massa, né? Longevidade, massa magra é longevidade. Então assim isso isso faz uma diferença enorme, é, não só em emagrecimento, em, em metabolismo em tudo, quanto também na qualidade de vida que você vai ter depois. Então, isso Mas... é muito importante. Não é só estética. Não é só. Você estética. quer ser só mãe ou você quer ser, ser mãe e vó? Olha Pensem ah, bem. Eu tive um caso muito interessante que eu tratei. É uma paciente que eu atendia online, foi, eu comecei a atendê-la na pandemia. Era uma paciente pós-bariátrica, é, já era bariátrica assim há alguns anos, já devia ter uns seis anos de cirurgia bariátrica, e não, não acompanhava, é, nem com nutricionista, nem nutrólogo, engravidou. E aí teve a nenenzinha, ela teve uma série de complicações Ela teve uma torção, por ser pós-bariátrica, ela teve uma torção intestinal quando, Com 35 semanas mais ou menos Nossa, ela... gente! É. Com 35 semanas e aí ela foi admitida no hospital com muita dor, muita dor E aí fizeram uma cesárea de urgência achando que era, que era tratada é, ela foi operada, o neném nasceu, ela, o sonho dela era ter tido um parto humanizado, não teve. E aí ela continuou com dor, aí foram investigar e viram que era torção. Então ela só foi operada da torção no outro dia, depois que a nenenzinha dela nasceu. Aí a neném nasceu, foi colocada, acho que a menininha dela foi colocada no CEPAP, nem né? Foi, teve, precisou de um suporte, que nasceu prematura, não foi prematura extrema, mas foi prematura, se eu não me engano, 35 semanas... Aí ela fez a cirurgia no outro dia e no hospital ela pegou Covid. Aí pegou Covid hum. e ficou sem paladar um tempão. Aí olha só a história, quando ela teve alta, nem né, ficou bonitinha, ela, ela me procurou, o nenenzinho dela já era maiorzinha, ela estava acompanhando com uma pediatra e ela gostava muito de uma pediatra que era lá de Sofia. Essa pediatra, ela tinha uma pediatra presencial e uma pediatra online, porque ela é de São Paulo. Aí, é, começou a acompanhar com essa pediatra no Sofia, a pediatra do Sofia encaminhou para mim, para que eu atendesse ela online, que ficou muito preocupado com a mãe. A neném teve a PLV, aquela alergia à proteína, né, do leite. Então, a mãe ainda ficou mais restrita do que podia comer. Então, imagina, uma mulher, pós-variata. -bari... Pós anos, sem, sem suplementação adequada, <risos> Tem paladar, ficou meses até o paladar voltar. O pós-bariátrico já tem uma série de restrições bariátricas, assim, ele não, não engole carne facilmente, né? Essas coisas todas. Então, assim, para comer carne é mais difícil, comer é, proteína para o pós-bariátrico é difícil. Já tem uma série de restrições alimentares e ainda era restrita do, do leite, de derivados do leite, porque a neném era a PLV. Eu comecei a acompanhar essa paciente e, assim, fiquei muito preocupada. Ela não tinha força. É, ela arrumou uma personal, incentivei, falei que ela precisava ganhar massa magra. Suplementei, porque essa assim, era uma paciente que não tolera comer muito, então tinha que suplementar, nem né, de tempos em tempos ali, é, uma proteína suplementar outras coisas, outros nutrientes. E aí eu pedi para ali acompanhando também, fazer a limpedança e acompanhando. O que que acontece? No começo ela não tinha força para fazer atividade física nenhuma, ela não tinha força, não tinha músculo. E ela só ia emagrecendo cada vez mais, ela, ela chegou a emagrecer tanto que assim, ela foi, foi, tendo, foi sendo consumida, ela perdeu depois da, da, que ela ganhou o neném, perdeu 30 quilos. Mas não foram 30 quilos de gordura, ela perdeu Nossa, muito. Magra. Entendeu? Perdeu o músculo. E aí, assim, ela não tinha força, ela não pra segurar neném, para dar conta das, das, das rotinas né? cotidianas, para fazer atividade física. Então, assim, foi um processo pra gente conseguir suplementar. Eu tive que usar medicação pra ela. Porque nós vamos ter que usar medicação. Isso é uma forte candidata até a terapia hormonal para estimular seu músculo a crescer, porque ela tava num... com uma doença que a gente chama de sarcopenia, que é falta de massa magra. Né? Então, assim, pensa que perigo. A doença era tão consumitiva assim que a, ela falou que a cirurgiã que operou, ela que fez, foi a mesma que fez a bariátrica. Falou que queria operar para reverter, para ver se, se aumentava um pouquinho o tamanho do estômago dela, que ela não podia emagrecer mais, não podia perder uhum. mais, mais massa. Então, assim, foi um caso que é, olha só, eu acompanhando a distância, né, a telemedicina, que tá aí. Né? Para o mundo né? tá aí Para é o nosso novo normal Mas era um caso que eu preocupava tanto Que assim antes de dormir eu pensava Eu ficava pensando né? Sabe quando você parece paciente de dormir com você ali? Sim. E tá ali comigo Porque a hora que eu ia deitar eu pensava Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por ela Essa mulher vai morrer E vai deixar essa menina né? Olha que perigo E hoje ela tá ótima Ela conseguiu ganhar o peso Tive que dar medicação até para estimular o apetite Porque ela não tinha, tadinha não tinha nem paladar Demorou meses para voltar a sentir gosto das coisas. Aí comecei a medicação, estimulei o apetite, suplementação. Ela tá ótima, bonitinha, tá fazendo atividade física. Agora falou que já tá até progredindo os pesos, aumentando os dias de atividade física. Com o tempo você vai vendo que vai cabendo na sua rotina. Uhum. Tanta gente começar muito de uma vez, assusta né, a pessoa. Então, tinha agora... me fala uma coisa seguinte... Pensando numa mulher né, que teve bebê é, e quer... Tá, ela, ela, o neném nasceu, passou ali os primeiros 40 dias, que é quando a gente tem aquela perda acelerada mesmo ali, uhum. né? De, de, de, de líquido, de placenta, neném, pá. É muito e líquido, é, né? Aí passou os 45 dias, ela tá começando a adaptar na rotina, ela fala assim, tá, quer dizer, mas eu, eu quero... Um, organizar minha vida, minha alimentação, minha experimentação, eu quero perder peso. E aí, já pode começar a perder peso oh, com 40 dias? eu, eu penso? É, na alimentação, em relação à dieta, assim, a mulher sempre quer perder peso, né? a gente sempre quer. Mas assim, em relação à dieta, não é ideal que a gente pense muito num grau elevado de restrição, porque ela está amamentando, né? se Deus quiser ela tá aumentando eu, eu, eu penso nisso aquele exame de uma, uma pergunta que aquele que a gente faz por exemplo a gente faz bioimpedância e mais ou menos ele faz aquela aquela taxa ali de é, a taxa metabólica uhum. ele então, faz, aquilo ali ajuda você a calcular as calorias isso. né eu uso aquele a taxa metabólica por exemplo, você vai a sua taxa de metabólica, um exemplo, deu ali 1300 calorias. Você gasta aquilo ali para ficar deitado na cama. A partir da sua taxa de metabólica e das suas atividades cotidianas, eu vou calcular o seu gasto energético total. Aí será uma exclusivo, você vai e... acrescentar... Vou acrescentar, se você faz alguma atividade física, eu vou acrescentar, se você é sedentária, esse múltiplo é outro. E aí a gente usa esse gasto energético, esse cálculo, para pensar o número de calorias que você deve consumir no dia. Né? E a partir. Agora, tem, tem aquele mito também. Agora tem outras coisas que eu acho que você tem que avaliar. Não sei se você avalia isso, por exemplo, com a pediatra, se o bebê tá ganhando peso, se a amamentação tá bem estabelecida também, né? Sim. Tanto igual, por exemplo, essa minha paciente, é a, a pediatra, as duas pediatras que ela acompanhava, que falaram com ela, falaram, olha, você não tem como mais ficar amamentando seu neném, porque você precisa comer outras coisas, você vai ter que, que desmamar. As pediatras tiveram que encorajar. Entendeu? Então, assim, isso aí é equipe, é equipe múltipla. Por isso que é funciona equipe multi. Porque você não pode, por exemplo, imagina, hoje em eu estava discutindo com a pediatra. Hoje à tarde, uma paciente minha que teve bebê Que o bebê não tá ganhando peso Ela veio conversar comigo, eu vou ligar pra paciente Vou conversar, abordar a parte emocional dela Vou ligar pra doula também, pra conversar com ela Pra gente conseguir entender o que, que tá acontecendo Porque ela tá no aleitamento exclusivo Aparentemente, nela, a gente não consegue entender o que tá acontecendo né? Ela não tem fissura na mama Não tem porquê ah, hum. Então, às vezes, por exemplo, as mulheres querem é, Tá ali ansiota pra perder peso e tal Mas se ah, a alimentação não tá estabelecida que... você tá... Não pode Não pode Entendeu? Aí chega assim, chega, vai e faz uma dieta restritiva, não pode A dieta ela tem que ser, tem a gente tem que levar em consideração é, Que essa mulher tá amamentando, como que tá esse neném É, é tudo assim, a gente também tem que pensar num binômio, não é só na, na mulher Essa fase de amamentação, essa fase do aleitamento materno Não é uma fase pra gente focar tanto, ser tão agressivo e pensar tanto no, no na perda de peso da, da mulher porque a gente não pode gerar restrição o que que a gente pode estimular primeiro fazer uma dieta equilibrada que muitas vezes também a pessoa faz a dieta errada às vezes assim não, não é uma não, uma lata de leite condensado por dia tipo às é, vezes não é, é a quantidade <risos> caloria caloria é importante é mas não é tudo na vida é igual dinheiro é porque a gente fica ansiosa, dentro de casa é, Aquela rotina de neném, de casa, chora, mama, troca frala, não, não, não, não, Você vai ficando, ó zureta. É diferente você comer Vamos supor que você precisa gastar Você precisa de duas mil calorias para você nutrir aquele neném e tudo Mas você tem essas duas mil calorias Se você consumir essas duas mil calorias Ah, vai ser no aleitamento estou dando de mamãe esse neném Eu tenho minha rotina Tô lavando coisa, fazendo as coisas, tô movimentando, vou fazer um pouquinho de atividade física e tudo. E dependendo da qualidade da sua alimentação, você não vai engordar, você vai conseguir perder peso. Agora é diferente você comer duas mil calorias, por exemplo, comendo fruta, comendo vegetais, comendo carne, ovo, queijo, né, Derivados do leite, você gasta duas mil calorias comendo é, hambúrguer, frituras, pizza, né, McDonald's. É, Samba não sei o que Então assim, é diferente Tem muito a ver com a qualidade daquele alimento Por que, que o neném não está ganhando peso muitas vezes? Porque a qualidade, às vezes o que a mulher está comendo Nutricionalmente é fraco né? É vazio, é a caloria vazia É a caloria que vai só servir para ficar te dando lá pico de insulina Picos e picos e picos de insulina E não vai é, te, te ajudar a, a nutrir Então assim, a gente avalia... É, por exemplo, essa mulher chegou, tá no pós-parto Quer perder um pouquinho de peso A gente começa a avaliar primeiro o que, que você come Eu sempre faço, qual que é essa recordatório alimentar? Conta para mim o que, que você comeu ontem né? Porque a pessoa lembra Porque se eu perguntar semana passada, às vezes não vai lembrar Mas ontem? Né? Ah, de manhã eu comi isso, isso isso No fim de semana, você costuma comer diferente? O que que muda? E aí você começa a ver assim, olha Essa pessoa tá comendo errado então, assim, eu preciso mudar a qualidade nutricional, né? Tem mulheres, por exemplo, que eu posso dar o mesmo tanto de caloria ali, distribuir bonitinho, mas eu vejo que o problema dela é uma resistência insulínica, por isso que ela não está emagrecendo. Se eu ver que eu posso fazer para ela, por exemplo, uma dieta low carb, colocar um pouco menos de carboidrato e que esse neném não vai ser comprometido por causa disso... Entendeu? Esse aleitamento não vai ficar comprometido. Ué, ela tem resistência que ela teve um diabetes estacional, por exemplo, ela já era obesa. Então talvez ela se beneficie, sem que eu precise criar restrição calórica, entendeu? Uhum. E outras coisas precisam ser avaliadas também. Como que está o sono? Porque Deus é mais, né? Imagina depois de filho, você pensar no sono. Né? Como que é o sono dessa, dessa mulher? Né? esse trabalho está tá sendo dividido ali, com, tem alguém para ajudar, tem um marido, tem um companheiro, tem uma mãe, alguém que está ajudando ela com esse neném, ou ela está tendo que dar conta disso sozinha, né então assim, são muitas variáveis, a gente tem, por isso que é muito individual, não tem uma receita de bolo, se tivesse, gente vendia, né? não precisava nem trabalhar, não casa se <risos> tivesse a receita do bolo, já vendia, ué, é Fazia, igual o pessoal que me pede a receita do chá que emagrece Tem então, um chá que derrete a gordura na barriga Eu falo, gente, se tivesse esse chá, se eu tivesse a receita desse chá <risos> Eu tava lá nas Maldivas agora vendo só, vendo, só, só vendo os dividendos da venda do chá <risos> né? Então assim, se tivesse uma, uma receita, mas não o, o, A avaliação é muito individual E eu penso assim, que a gente precisa encorajar a prática de atividade física Isso é essencial uhum. Muito importante, não só para a questão da massa magra, que é importantíssima sem atividade física resistida, igual eu falo com você: pegar uns pezinhos, o pouco é menor, é melhor que nada, pegar um pezinho, fazer alguma coisa resistida, não precisa ficar fazendo lá, as mulheres ficam morrendo achando que tem que fazer duas horas de card todo dia, de aeróbico, não é assim. Nem né? precisa fazer um exercício, nem que seja com o peso do corpo, para ajudar esse músculo a crescer, mas assim, atividade física é importante. Porque através dela você tem um gasto calórico um pouco maior. Então, né, você, se você come duas mil, mas você gasta um pouquinho mais, você vai estar tá em déficit. Você não vai engordar. Você vai ter um estímulo maior para aumentar a sua massa magra. E cabeça. Né, endorfina, às vezes, é aquele momento ali, é o seu momento. Entendeu? Você começar a tirar ali, pode ser 15 minutos, gente. É melhor que nada. Não precisa ter essa ideia, essa assim, é duas horas fazer, Não. Começa pequeno, começa com 10 minutos, 12 minutos Vai aumentando, vai vendo que vai... Porque quando você começa pequeno, um pouquinho A gente consegue encaixar isso mais fácil Na nossa Entendeu? vida Entendeu? Se eu falar assim Qual que é a recomendação lá? Ah, no mínimo 60 minutos por dia Todos os dias Eu falo isso pra... Imagina, a mulher, mãe né Com um nenenzinho para cuidar Vai saber se tem outros filhos Às vezes você já até tem outros filhos Ali, tem marido, tem casa, não sei o que, né? lockdown, a pessoa surta. E falar que tem que fazer 60 minutos, a pessoa não tá nem dormindo. Não, faz 10, faz 15. Entendeu? Faz, o, o pouco é melhor que nada. O bom, como diz, não é inimigo do ótimo. Não pode ser inimigo nem do ótimo. Aí você começa a fazer pouquinho, começa a tomar gosto, é, a gente começa a compreender o papel ali do, do exercício pra gente, e vai aumentando. Nem né? com o tempo começa a aumentar, vai graduando ali. Né? Então, uhum. assim, isso tudo acompanhado. Se uhum. possível, né? acompanhar de profissionais. A gente tem profissional que trabalha isolado, tem personal e tudo. Mas a gente sabe que é um gasto, mas eu vejo que é um investimento. Quem tem condição deve investir, que é um investimento, é saúde. Eu, quando eu entendi que isso era um investimento, assim, para a minha vida, eu, eu coloco isso nos gastos, assim, de, assim que são importantes. Mas tem gente que não tem condição, se não tiver condição tem programas de treinos maravilhosos, tem programas online, essas mesmas pessoas que vão e dão esse personal ali individualizado estão focadas, eu conheço vários que focam em fazer treinos para mulheres, para mães, tem um que vai até lançar agora, dia das mães, um treino para mulheres. Voltado focado para mulheres, tem, tem grupos de mulheres. Tem treinos é, no Instagram, tem treinos pelo Zoom, tem treinos no YouTube. Então, assim, tem, tem várias. Não sei. tem desculpa, né? Eu mesmo baixei um aplicativo que é 13 minutos, é, 14 minutos. É, é ótimo, gente. Vou ótimo. uma mãe sarada. Assim. Você, acha, você acha que não é nada? Não, que coisa boba. Não, não é. é difícil de fazer. Eu fico suadinha, molho Suada. toda. E aí com o tempo você vai aumentando a graduação daquele exercício, né? Aí, tem, aí vai ter os outros, velho. ele vai aumentando mesmo, se você quiser. Eu não consegui aumentar ainda não, sou isso, isso mesmo. Eu vi que alguém mandou alguma coisa aqui. É, vamos responder aqui, tem, é. tem duas perguntas. Uhum. Pode responder aí. Pera aí, tô tentando ver aqui, ó, Tati Rocha, tá aparecendo pra mim. E quando acontece o contrário, eu engordei 12 quilos na gestação e perdi 20 Somente após o desmame da minha filha Recuperei meu peso Nessa época não fiz atividade física Mas me alimentava super bem Perdeu massa magra Perdeu músculo é, E como você tem certeza Que você se alimentava super bem Isso era supervisionado Porque assim, tem, porque às vezes a gente acha Que está alimentando super bem, gente porque é alimentar super bem assim, o povo chega pra mim e fala assim: eu como fruta, eu como verdura, eu como de tudo, mas de tudo o que? De tudo quanto? Né? Porque só, só comer só fruta, por exemplo, o dia inteiro, verdura, vegetal, não adianta, então, a gente tem que calcular. Tá comendo proteína direitinho, né? Tá, tá comendo carboidrato direitinho, como que tá? Então, assim, primeiro pensar nisso, alimentava super bem, é supervisionado? Se for, nem né? Nossa, estava supervisionado fazia exames, beleza. Sim, mas sem atividade física, você pode ter perdido massa magra. Acompanhar é. a impedância, é importante a, a né? Acontece, tem gente assim, ca, ca, igual eu falo, cada organismo é um organismo. Cada pessoa vai se comportar de um jeito. Às vezes engorda pouco e aí depois começa né, a perder. Tá, provavelmente está espoliando. Tem que ver o que está que acontecendo que está fazendo você espoliar. Né? Então uhum. assim... Principalmente essa parte da, da, da atividade física, de não fazer, é, é importante fazer para preservar a massa muscular, né? E assim, na verdade você não fazia bem pedância, né? Porque estava durante a gestação, a gente não faz, não tem parâmetro. Então assim, é, é acompanhar né? e encorajar a fazer a atividade física. Se possível, por exemplo, às vezes acompanhava com um profissional, esse profissional passar para um outro profissional para acompanhar em conjunto, né? Porque não é só o exame. Não é só o um exame. Às vezes os exames estão todos normais. Até a doença mesmo se manifestar, os exames estão todos normais. meu pai mesmo, que eu comecei a contar o caso dele, em março o exame dele era um. Em agosto, quando ele adoeceu, uma coisa monstruosa. E essas lesões que ele teve no coração, não foi de março para agosto. Não. Foi de uma vida, no mínimo é sintoma, uns dois... né? Entendeu? Então, assim, as coisas são silenciosas, sabe? Exames normais não quer dizer ausência de doença, ausência de alguma coisa. Isso mesmo, tá? Então, de parabéns, na próxima vez farei um acompanhamento rigoroso. Se possível, acompanhamento multi. Passa no nutricionista, passa no nutrólogo, passa no endócrino, na, na obstetra. Então, assim, é um cuidado ali, né? Nem quer dizer, é o que a gente fala, é o todo. Eu tô, é todo, precisa tá, talvez a mulher no pós-parto, cada mulher é diferente. Tem, tem mulheres que vão comer muito por ansiedade, por estar tá cansada, e tem mulher que vai ficar tão ocupada, né, com as multitarefas que vai esquecer de comer. Uhum. <risos> né? Ou... O não, não lembra de comer, né? Tem... Não lembra de beber água Eu falo muito assim, as minhas pacientes é, Pós-parto, eu, eu deixo lá Naquele aplicativo, né, no Diet Box, é, O alerta de hidratação Porque não lembra de beber água E ela precisa, porque é desidrata de, de dar de mamar É desidrata E músculo precisa de água O músculo represa água Geralmente a pessoa que, não tem, que tem pouca massa muscular Ela tem pouca água no, no corpo Então tem que hidratar né? Tem outra Sei. pergunta aqui pra cima é, da Renata Romanini. E a gestação de gêmeos engorda mais? Qual o limite normal de gêmeos? Depende. É o que a gente fala muito, né? É tudo multifatorial. É, nem sempre a pessoa vai. Às vezes, assim, vai ter um ganho de peso e a gente tem que calcular o ganho de peso esperado Para aquela mulher. Não quer dizer que eu tô grávida de gêmeos que eu posso ganhar o dobro do peso. Não é isso. Entendeu? Tem dois, Tudo bem, eu tenho que contabilizar que tem dois nenéns ali. Primeiro eu preciso avaliar se esses dois nenéns estão crescendo direitinho, né? Qual que tá sendo o peso desses nenéns? Eles estão com crescimento restrito? Um tá crescendo mais que o outro? Um tá roubando o nutriente do outro, né? São gêmeos como? São gêmeos bivitelinos, né? São gêmeos univitelinos? São duas placentas? É uma só? Né? Como é que tá... É, né? A gente brinca muito, né mono, mono, didi, di, mono, de, di. Como que é que funciona isso? Né? Então é, são muitas variáveis Tem mulheres, a tendência é que você tenha um ganho de peso Um pouco maior do que se você estivesse gestando apenas um neném né? A tendência, se forem dois bebês com peso adequado né? Os dois, ali, só de você somar o segundo geminho, ali, o outro já vai... Né? Vai, ter, vai passar um pouquinho do peso esperado para uma gestação de, de, um único, de um único feto. Mas não é porque são dois que o ganho de peso é o dobro. Né? Não é bem assim que, que funciona. A gente precisa avaliar outras, são outras variáveis. O peso do neném, como está o crescimento dos dois nenéns, qual que era o peso anterior à gestação, qual que é a projeção de ganho de peso para aquela pessoa. Né? porque assim às vezes as pessoas pensam que é igual eu falo que é uma receita de bolo que a gente vai passar assim ó, são gêmeos então o, a projeção é X né não é bem assim para todo mundo são gêmeos mas espera aí qual que era o seu peso anterior nem né? o peso anterior da gestação qual que é o, o para você qual é o seu o, o seu máximo qual é o seu mínimo é para você é individualizar né individualizar hum. Então, assim, eu, eu já espero, grosseiramente, né? Falando, uma mulher que tá grávida de gêmeos, eu já espero que ela tenha um ganho de peso um pouco maior do que se ela estivesse grávida de apenas um bebezinho. Que se fosse só um, mas te, eu tenho que ver outras coisas. Qual que é o peso desses dois bebês, né? tá, tá ganhando certinho? Os dois estão ganhando bonitinho? De onde que tá vindo esse ganho de peso dela? Né, tá, tá vindo ela tá ganhando peso para nutrir esses dois nenéns? Ela tá só ganhando peso, mas os dois meninos estão crescendo pouco? Nem né? que de onde que vem? Será que esse peso e ela tá ganhando tá sendo legal para ela dos nenéns? Então, assim, tem várias variáveis que a gente precisa né, avaliar individualmente. Uhum. A Luciana mandou uma pergunta aqui. Na minha primeira gravidez, no pós-parto, eu comia muito. Agora estou em pós-parto e dessa vez estou com falta de apetite. Tá vendo? A mesma pessoa, né? A mesma pessoa. Então, assim, veja assim: se, se nós mesmos podemos ter experiências diferentes. Você que teve seu, seus, seus meninos, né? Cada gravidez é uma. Né? Até porque a gente, em cada, em cada etapa da vida, a gente é um. Né, uhum. tá então às vezes na primeira gravidez, tava mais no, no, no primeiro pós-parto, tava mais ansiosa, tava comendo mais. Às vezes tinha menos massa magra, né? Tava comendo mais por algum motivo, né? E agora às vezes tá mais atarefado, não tá dando tempo de, de, de comer, né? nem lembra que tem que comer. Às vezes tem mais massa magra, às vezes tá menos ansiosa, então. Tem muita coisa nessa conta Por isso que a gente fala, não é receita de bolo A mesma pessoa pode experimentar Várias experiências diferentes né, Ao longo da vida uhum. Gente, tá muito gostoso aqui Mas nosso tempo está acabando Quero saber quem tem mais perguntas aí Fale agora ou Carlos se para sempre <risos> Brincadeira, quem lembrar de perguntas aí, Pode fazer embaixo Vai ficar salvo aqui no IGTV e a doutora Ana vem aqui embaixo e responde, tá? Se vocês lembrarem de alguma coisa que não perguntaram. Pode que a gente responde, se precisar fazer stories respondendo. Isso. Faz. Podemos deixar a, também a doutora Ana está de vez em quando aparecendo aí nos nossas caixinhas, né? A gente tem as caixinhas que a gente colocou aí, é, que fica aparecendo todo dia nos nossos stories aí. A doutora Ana de vez em quando está aparecendo nas caixinhas também, vocês podem lá. Pode mandar pode mandar as perguntas, né? que é, isso é muito bom para a gente também pra, A gente também cresce muito com essas, com essas perguntas que são feitas Que às vezes a gente acha assim, até para a gente falar, a gente pensa assim Ah, não sei se, se alguém teria dúvida nisso né? é. Eu estou agregando alguma coisa E é vocês mesmas, é a nossa audiência que mostra para a gente O é. que vocês querem que a gente fale né? Isso é muito importante nem né? espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho, nem né? Foi um bate-papo. É... Tô... Isso aí não é, uma... não é uma consulta médica, né, Quer dizer, uhum. assim É, é um bate-papo, é para alertar vocês mesmo, para fazer um acompanhamento né? certinho, para encorajar vocês que façam esse acompanhamento quanto antes. Não esperem. Né, não espera aí chegar no, né, na, na fase mais madura da vida e arrepender de não ter começado Vocês têm, A gente tem que começar a entender que nós mulheres, é, temos que, que nós temos nosso papel na sociedade A gente tem que estar tá bem com a gente mesmo né? A gente não é super herói, não somos super heroínas para dar conta de tudo E para a gente dar conta das nossas tarefas diárias, a gente precisa primeiro estar tá bem com a gente mesmo né? A Priscila perguntou qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo. O nutricionista é um profissional que fez faculdade de nutrição. Né? Então, é um, um profissional que, que trabalha com, com a gente em parceria, em conjunto. Nós não somos, nós somos colegas, nós não somos, não disputamos o mesmo espaço. É um profissional que está focado na alimentação. Né? Então, assim, vai acompanhar do ponto de vista da alimentação. O nutrólogo. É um médico, a gente faz medicina e depois a gente faz nutrologia. A gente se preocupa com as doenças que são causadas pela deficiência, né? pela ingestão inadequada de nutrientes, ou deficiência ou excesso. Então, assim, o nutrólogo ele vai ter uma abordagem um pouco diferente do nutricionista, porque assim, a gente também se preocupa com a alimentação, com a dieta. Tem nutrólogos que passam plano alimentar, eu gosto de passar, né, lógico que sempre em conjunto discussão com o nutricionista, porque eles entendem muito mais disso do que a gente Mas é, o nosso foco também é assim, para entender se precisa entrar com uma terapia medicamentosa Avaliação de exame, bem, é, não só dos, dos exames nutricionais, mas do exame como um todo A gente foca um tratamento de doenças como obesidade, sarcopenia, é, outras coisas que não são doenças, por exemplo, performance esportiva, hipertrofia muscular, definição muscular, né? Então, assim, o, o nutrólogo é um médico e ele vai tratar essas doenças é, relacionadas à nossa alimentação. Hoje a gente está muito doente, eu, eu entendo a gente hoje como uma sociedade que está cada vez mais doente, porque os nossos hábitos de vida são ruins. Né? A gente come muito mal, a gente dorme muito mal, a gente pratica pouca atividade física, a gente tem pouco tempo de descanso mesmo. Então, assim, o Nutrólogo é o médico que vai abordar isso como um todo, entendeu? É, a gente trata terapias, é uma coisa que é importante falar Transtornos alimentares Então uhum. assim o um paciente está com anorexia, bulimia é, Compulsão alimentar, o nutrólogo também trata Não só do ponto de vista de dieta, mas com medicação Com terapia e em conjunto com nutricionista, psiquiatra, psicólogo Outras especialidades também Então assim, é uma, uma coisa mais, é, assim, mais geral Nem é um médico é, antes de tudo, eu sou médica. Eu sou uma médica que me preocupo com a alimentação, com a ingestão inadequada mesmo de, de nutrientes. Ah, que bom, Larissa, que eu esclareci. <risos> Fico feliz. Que bom. Hoje a gente está vendo várias doenças, né? Assim, diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, né? Tudo associado a essa essa ingestão pessoas cada vez mais assim comprometidas inflamadas fadigas Por qual doença que não tem a ver com alimentação não tem a ver é. qual doença eu penso assim, hoje a gente tem trabalhado em conjunto com cirurgiões plásticos né? tem cirurgião plástico que não opera se a pessoa tiver uma gordura visceral alta Então a gente trabalha em conjunto é Dermatologistas, porque aquela unha, aquele cabelo Às vezes assim, aquele cabelo que está caindo, aquela unha que está horrível, quebrando e tudo É deficiência nutricional Então assim, às vezes não é só vitamina não Tem gente que acha que é só vitamina, vai tomar um gummy hair e acha que vai adiantar E não é, não é a vitamina da blogueira não, a balinha não é, é saber se é, primeiro, se é deficiência vitamínica, se é deficiência de massa magra, porque se você não tem proteína, você não tem cabelo, você não tem unha funcionando, não tem. Então, a gente se preocupa com isso tudo aí, né em conjunto com nutricionistas, que são nossos parceiros. Sem elas a gente não vive, não. Sim. Então, é muito legal. A gente está muito feliz com o nosso grupo aí de nutrição da Vila, né? Endocrinotrólogo e nutricionista. E a gente, eu tinha esse desejo para a gente entender melhor vocês, mulheres, e agora eu estou vendo que a gente vai conseguir atender, né, e suprir as necessidades, oferecer um tratamento de excelência. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou colhendo os frutos, estou <risos> muito que feliz. Bom. Que bom. Estou muito feliz também de fazer parte da Vila. Então, boa noite a todos que estão aí na live. Encontro vocês semana que vem. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu, por participar. Um beijo, Kézia. Fica com Deus. Beijo.